Olá, eu sou a Maria do Blog Love Maria e hoje tenho um vídeo para vocês em que eu vou experimentar todas as aplicações da marca Mateo que eu descobri na Play Store. Eu já conheço cerca de três delas e são super divertidas e eu acho mesmo que vocês vão gostar de conhecer. Uma delas já vos mostrei aqui no canal e vocês adoraram, que é o Make Up minha preferida para colocar maquilhagem nas minhas fotos e hum, decidi descarregar todas, eu só conheço três delas e elas são 15 por isso vou experimentar com vocês ao mesmo tempo. Vou começar pela debaixo de baixo todas, que chama mesmo Maytool, Me que é o nome da marca. Vamos clicar no, botão, no segundo botão, que é o Beautify. Então, aqui dá para colocar a nossa uh, cara com sem espinhas. Podemos comprimir um bocado a nossa cara. A pessoa começa -se a se sentir mal depois de ver isto, mas pronto. Um, dá para aumentar os olhos e vamos ver como é que fica o automático. Já tenho aqui estes filtros todos. Vamos ver o antes e depois. Ele alisa bastante a pele e retira um, as minhas manchas até alguns sinais. Por acaso este aqui não removeu um, este sinal que eu tenho aqui porque há várias apps que tiram este sinal como se fosse uma borbulha ou uma espinha. Mas ele é meu. Ok, vamos para trás. Já percebemos como é que funciona o botão Beautify. E vamos clicar no botão Edit, que é o primeiro. Vamos clicar no, na primeira foto outra vez. E aqui nós podemos ver os filtros. Tem filtros bastante interessantes até, e, e imensos. Dá para pôr stickers, molduras, texto... Deixa eu ver o que é que acontece no alto Ah, no... Vamos colocar o portraits ele sabe o que é que faz. Ih, vamos muito uma larga. Vamos ver mais. Uh, o que é que se pode fazer aqui? Hand draw, vamos ver o que isto é. Oh, vamos experimentar este. Uh, vou usar outra vez a minha foto, para ver o que é que acontece E ele vai-me transformar a minha foto em um design, supostamente. Oh, fica tão fofo. Ok, isto é super divertido. Deixa eu é ver o fairytale. ver oh, isto é mesmo adorável. Ok, a minha parte preferida desta app é esta parte. Deixa eu ver se há mais alguma coisa para fazer aqui. Auto Beauty deve ser basicamente o mesmo. A câmara, A câmera, se calhar, deve ter filtros automáticos. Vamos ver. É como eu estava a pensar, eles também têm filtros que vocês podem colocar na altura. Ou seja, vocês podem tirar fotos já com os filtros incorporados para ver como é que vão ficar, o que é fixe. Ok, vamos passar para a próxima porque não podemos gastar muito tempo numa aplicação. Vamos para o Makeup Plaza outra vez, que é das que eu gosto mais, vocês já sabem. Vou-lhe adicionar, só vos vou mostrar assim muito rápido, vou colocar contorno e a uh, uh, colocar os meus franceses um bocadinho melhores. Vou colocar uma sombra e delineador e pestanas grandes. e como vocês veem já é uma diferença bastante grande e eu adoro mesmo esta aplicação, é mesmo, mesmo muito fixe e ela serve para isto, para colocarem maquilhagem nas vossas fotos e é a única coisa que ele faz, mas faz muito muito bem e é das melhores apps que eu experimentei para colocar maquilhagem então para a próxima, o próximo, o Pumelo Pumelo Pumelo eu acho que eu usei há, sei lá, dois anos atrás ou qualquer coisa e lembro-me que era uma app com filtros, muitos filtros Vamos ver se ele mudou alguma coisa, neste momento ele não está a abrir, acho que não vou ter sorte com esta aplicação. Vamos então para o Selfie City, que vi que tinha classificações muito boas, mas em inglês, boa. Ok, então vamos vamos para a galeria, e eu só fiz assim com o dedo, não sei se está a resultar E agora vou carregar numa foto qualquer, e agora, ok, isto tem muitos muitos filtros, vamos experimentar então. Uh, os filtros têm enormes necessidades, ah, não, não, não, têm imensos filtros, os, os, uh, os grátis são mesmo imensos, deixa ver quanto é que se custa ou se dá para descarregar grátis, uh, por exemplo, enjoy, a cup of parece-me ser grátis, vamos descarregar, não, não, exato, são grátis, estes filtros também são grátis, E se vocês, estes filtros até são bastante, ok, este talvez não, mas este, suponho que seja o Austin, parece-me mesmo fixe e este Lyra... fixe, fixe, fixe Uau, este também gira o Victoria Ok, este aqui, esta este app, Selfie CC um, tem uns imensos filtros e vocês deviam passar por aqui para ver, um, para ver isto um bocadinho melhor Vamos para o próximo, que se chama MeiPi. Isto supostamente é uma espécie de snapshot, Ok? Vamos ver o que é que nós conseguimos fazer com isto. Short video. A câmera ficou com uma qualidade terrível, por isso não estou a gostar muito. Tem os efeitos até engraçados, mas... Mas a câmera fica com mesmo pouca qualidade, por isso acho que não vale a pena. Vamos passar para o próximo. Uh, POSTER Lab. Vamos carregar aí meu poster... E vamos colocar... Isto é literalmente fazer posters. Ah mas esse aparelho, imagina que vocês têm um blog, querem fazer a vantagem com essas fotos ou com alguns produtos de uma loja e acho que isso é super interessante. Tenho o Minimal, o Stylish. Oh, até é fixe. Se vocês não quiserem gastar muito tempo a fazer edições, acho que isto é uma boa opção. E também tem o clássico, vamos ver. Oh, fica tão um giro. Ok, vamos para a box cam. Também é uma câmera que tem efeitos ao vivo. Mas eu é um Oh. A câmera parece estar com boa qualidade, pelo que parece. Um, tem estes efeitos todos para vocês, por acaso não são muito. Um, dá para tirarem fotos só aplicar clicar um no telemóvel e também tem temperatizador. Pode também colocar as grelhas para vocês tirarem melhor fotos. Mas tem pouquíssimos efeitos, a não ser que tenha aqui grátis para vocês descarregarem. É, parecem ser todos grátis. Por isso, há imensos, imensos efeitos para vocês, mas agora estou curiosa para saber o que é que é a Selfie Cam. Ui! Ah! Ele de... põe um a pele melhor. Deixa eu ver um. Ok, um tem aqui manchas, deixa eu ver como é que é o set. Ok, melhora. Melhora! Dá para usar as manchas e as borbulhas, o que é fixe. É a única coisa que isto faz, esta parte da Selfie... como é que se chama? Selfie cam e a collage cam, suponho que seja para fazer colagens como o anterior. Ou seja, vou ter uma foto... ui, foi baixo, Não, vou uma foto assim. Vou uma foto assim. E agora tenho uma colagem. Ok, não gosto da... isto... posso pôr para baixo? Não. Posso pôr assim, embora... não. Uh, e dá para fazer uma colagem, o que é visto? Mas vocês conseguem fazer isso no PixArt facilmente. Com as fotos que vocês querem e não com fotos tiradas no momento. Ok, passo próximo. Uh, os próximos têm uns nomes estranhos e acho que não devem ser em inglês nem em português, por isso se calhar vamos passar esse um bocado à frente. Este penso que é para fazer dicas com a vossa cara, mas como está assim, eu não sei se vou conseguir escalar. Carreguei no primeiro botão. Ok. Vou tentar tirar a foto. Mas vamos lá. Eu gosto de estar com o Oh. <risos> que horror! Ok, nem foi muito difícil de fazer, embora crédito, meu Deus do céu. Mas isto aqui vocês podem usar onde? Nas vossas mensagens, saber o que acontece. Ai, não sei o que aconteceu. Ai, isto são os que eu guardei. Mas depois, como é que eu mando? Nossa mínima. Ok, isto até não foi difícil, mas depois ficou um bocado inútil, porque eu não sei como guardar. Uh, é outro, com um nome estranho que eu não consigo pronunciar, nem saber o que é que é. também deve ser só de stickers e molduras, mas vamos tentar carregar no primeiro botão e escolher uma foto, parece que sim. Okay. para cima, a seta. Ah ok, então isto deve ser stickers, o primeiro botão da estrela. Ok, não foi difícil, vou pôr este. Ah, aqui. Não, sim. Como é que se. Ah. E agora posso pôr texto no que ele tiver. Hello! Ah, assim, essa só isto? Ok. E depois uma loura. Ok, é só isto, é basicamente isto. Mas pronto, é fofo, mas não serve por muito. Isto deve ser para fazer colagens, basicamente que nós fizemos, só que com várias fotos. Ah, isto aqui se calhar é mais interessante para vocês fazerem as vossas colagens. Se vocês quiserem fazer colagens para o vosso site, para o vosso Tumblr, para o Instagram, para o Insta Stories, até parece ser interessante. Ok. Não foi difícil, mesmo não sabendo a língua. Vamos para o AirVid. E também parece ser hum, filtros, vamos, mas é para vídeos, o que parece ser bastante interessante. O que parece ser bastante... uou! O que é que eu estou aqui com... Vamos experimentar outro. Ok, isto vai depender bastante dos vossos gostos, mas só tenho estes uh, filtros daqui e eu não gosto de nenhum. E dá para editar vídeos. Dá é para editar vídeos, aí já se torna mais interessante. Ok, então dá para pôr... Texto. Oh, mais interessante. Dá para, dá para colocar em texto. Estão a ver este está a aparecer no início. Dá para colocar música, transições, mas é para mais que um clipe. Um, legendas. E filtros. Ah, gosto muito mais, ok, já está perdoado, esta app já está perdoada, muito bem, muito bem. Próxima app, uh, tem uma faísca, mas eu não sei o que é que é, estão de cima, de... isto parece-me uma coisa de mensagens, ok, este se calhar não é para nós porque é para mandar mensagens, Vamos escolher uma foto para esta nova. Vou escolher esta. Okay, pode ser. E tem vários filtros, mas parecem-me ser todos muito fortes. Que é que isto é só. Dentro dos efeitos, tem vários efeitos. Que estranho! Ele supostamente faz-vos. edita as fotos. Edita-vos as fotos por secções. Next. Meu Mato -me Diary. Isto parece ser para guardar imagens numa cloud, mas também tem filtros, parece igual a outro. Ok, este não está a funcionar, vamos experimentar o GIF. Ok, vou selecionar todas as imagens e agora vou poder pôr filtros. E ele supostamente fez-me um GIF, suponho. Uh, dá para pôr um, umas barrinhas coloridas. Uh, dá para fazer efeitos interessantes, até. Dá para fazer os efeitos uh, da webcam. Acho que não me falhou nenhuma, embora eu esteja a olhar para aquela. Era. Yeah. Beauty Cam, não é da Mil Tool? É, é, a Beauty Cam também é, yeah, não sei porque é que não apareceu. E yeah, esta era uma das minhas preferidas. Eu lembro de gostar muito desta porque fazia uns efeitos super interessantes. E agora, para chegar lá, aqui é, porque eu nunca me lembro, mas deixa-me tirar o selfie catcha. Ah, esta para fazer uns vídeos super engraçados. Uh, vou tirar uma foto. Oh, vocês podem colocar também uma, vossa, uma foto vossa, mas vou tirar uma foto. E o que ele vai fazer é transformar-me numa pessoa mais bonita, <risos> tem num boneco mais bonito, e depois vão conseguir. Um, Fazer uns vídeos super engraçados comigo, com a mesma foto. Ok, por exemplo, eu estou chateada, aqui no Boom. E aqui eu estou a pedir desculpa, supostamente. É super interessante. Ok. Mas não era isso que eu gostava mais, esperem aí. Era no. Deixa eu ver o pica-pica. É isso. Eu acho que é este é este, porque era um truque vou carregar no manga e vou carregar no primeiro e vou carregar no botão de cima use e agora vou buscar uma foto e vou selecionar a foto eu adoro esta, vão colores isto todos ai meu Deus, já estou com não sei como é que esta app me ia falhar porque é das minhas preferidas e o vídeo que eu tinha hoje para vocês é este. Espero que vocês tenham gostado de conhecer estas uh, iniciais 15 apps, mas que passaram a ser 16, e ainda bem que eu me lembrei desta app que é a melhor de todas. Um, as minhas preferidas são sem dúvida a Beauty Cam para fazer estes desenhos, desenhos super fofos e a uh, Make Plus também é das minhas preferidas, por isso espero que vocês tenham gostado e vemos nos amanhã.